Participem do grupo Toca do Tux no Telegram e recebam os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza, cambada. Seguinte, hoje eu resolvi vir debater o assunto que teve no canal Tech, referente a cinco dicas para quem está pensando em migrar para Linux. Na verdade, eu não queria nem fazer esse vídeo que não, tá, galera? Tipo assim, esse artigo ficou bem ruim. Mas eu estava planejando fazer sobre os BSDs, que eu vi um artigo que eu achei interessante debater o assunto. Mas estou devendo isso a vocês, que tem muita gente que me pediu. Então eu resolvi vir debater aqui. Isso aqui faz parte da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi, tá? Porque o artigo, sinceramente, foi realmente bem ruim. Então assim, vou ler aqui e vou debater o assunto. É... Bom, de começo já vim aqui dizendo que Linux é um sistema operacional de código aberto que conta com diversas distribuições como Ubuntu, Mint, Fedora, Debian, entre outras. Aí afirma o seguinte, a escolha por eles geralmente é feita para quem gosta de programar e desenvolver novas soluções. Olha, de cara, é isso que eu não aguento. Assim, o pessoal fica vendo Linux em 2018 como se fosse Linux de 1993, 1994, onde você era um ambiente não só focado em desenvolvimento, mas era forte para quem gostava, quem gosta de desenvolver, porque tudo era realmente feito muito manualmente ali a coisa. Na verdade, inclui administradores de sistemas, né? Não só desenvolvedores. Linux em 1991, sim. 1991, 1992 era para desenvolvedores, era para hackers. Até na própria carta do Linux diz isso, mas Linux 2018, na verdade muito antes disso mais ou menos Linux em 2000, 2001 tinha coisas no Linux que era muito mais fácil de utilizar do que no próprio Windows eu já relatei isso, basta quem acompanhou a época do Kurumin, viu isso, que basta você instalar o sistema para sinal era questão de 20 minutos estava instalado você já estava com todos os drivers instalados, você já tinha PDF, você já tinha o Firefox você já tinha tudo, você não precisava fazer nada Emuladores já estavam lá. Então assim, essa galera que se diz da área de TI, desculpa, vocês estão, talvez vocês são de um ramo específico, estão querendo opinar onde não deve. Dizer o Ubuntu para quem quer programar, o foco principal dele não é esse. Olha, eu trabalhei em uma rede social aqui no Brasil e os desenvolvedores dela utilizavam o Ubuntu. Só que utilizavam o macOS também. E usava o macOS para desenvolver. O Luiz Nair, do projeto Titanium, usa o macOS para desenvolver. E o foco principal dele, inicial, de quem usa Mac, não é desenvolvimento. É um sistema operacional fácil de utilizar. Olha, é tão fácil igual o macOS, realmente está difícil de existir. É focado em multimídia. Mas ele tem uma, uma suíte de ferramentas ótima para desenvolvimento e é por isso que eles usam o macOS. A mesma coisa acontece com o Ubuntu. O Ubuntu, na verdade, é para usuários finais. Usuários domésticos, ele é muito bom nisso. Mas ele tem uma gama de ferramentas tão grande que o pessoal escolhe ele para desenvolver. O próprio Rob Landley, do projeto Toybox, ele usa o Ubuntu. Então, assim, existem distribuições que é para quem desenvolve, existem distribuições para quem faz... Segurança para quem trabalha com servidores e existe distribuições para usuários finais, não existe limite no Linux para isso, gente. Ele é um sistema operacional de propósito geral. Tá bom, deixa eu continuar aqui. Ah, tá. Eles dão cinco dicas. A primeira foi a de matar, né? Diz o seguinte: não instale Linux em um computador comprado recentemente, porque olha os argumentos que. Eu uso. Se você acabou de comprar um computador com Windows e já está planejando instalar Linux nele, infelizmente é melhor você deixar essa ideia de lado. Como a maioria dos fabricantes não vendem PCs e notebooks preparados para receber Linux, o sistema operacional pode acabar não funcionando. Há alguns anos a tática funcionava perfeitamente. Como é que a tática funcionava perfeitamente anos atrás e agora, que inclusive ele está muito melhor, não funciona? Mas vamos lá, mas agora os computadores acabam sendo feitos para funcionar apenas da forma que saíram de fábrica, qualquer computador, qualquer placa-mãe, qualquer chip é feito para funcionar do jeito que sai de fábrica, né? O indicado então é adquirir um computador que tenha de 3 a 5 anos de uso, preferencialmente tenham sido configurados para receber um sistema operacional diferente. Ryzen foi lançado ano passado, o suporte dele vai até 2020. Quer dizer, eu vou ter que esperar mais dois anos depois, quer dizer, 2022, só para poder usar o Ryzen. Com base em quê que ela falou nisso? Olha, na verdade tá mais fácil você montar uma máquina com o Ryzen e rodar Linux do que o Windows. Aí que entra o conflito, né? Porque aquele vacilão que fez o vídeo lá falando de Linux, um entendedor de Linux, né? Falou que o Ryzen funciona muito melhor no Linux do que no Windows. Né? E ainda disse, mas só que só no Ryzen é mais nenhum outro processador no mercado, o cara acha que só existe a AMD e Intel. Aí que entra o conflito entre Canaltech e esse vacilão que fez essa, é, esse, que me deu a inspiração para essa série. Porque ele falou que o Linux funciona muito melhor do que o Windows no Ryzen. E eles falam agora que só daqui a 5 anos, ah, tô falando de notebook, meu. Eu já tive 3 notebooks, na verdade 2 notebooks e um netbook, todos eles funcionaram bem. Apesar que o notebook era velho, o primeiro que eu arrumei, inclusive eu ressuscitei ele, o segundo não era tão velho. Aliás, muita gente que eu conheço que tem notebook novo instala Linux e funciona bem. Porque chega a ser intrigante, né? porque fala o seguinte, mas agora os computadores acabam sendo feitos para funcionar somente da forma como sai de fábrica. Logo em seguida baixo fala, o melhor ainda é comprar um computador que já acompanha em Linux. Linux. Já sai de fábrica com Linux, então quer dizer que eles fazem computadores que já saem, quer dizer que tem suporte a Linux. Eu duvido que quem escreveu esse artigo já usou Linux. Bem da verdade é essa, eu duvido que já usou. Aí mostra aqui a lista de hardware certificado, tá. No segundo ponto fala o seguinte, evite software de terceiros. Usuários de Windows já estão acostumados a instalar programas de terceiros no computador, mas para quem usa Linux, isso não é tão simples assim. Basta pensar no quanto seria difícil para um desenvolvedor disponibilizar versões de um software para todas as distribuições Linux. Tá, vamos lá. Olha o vídeo resposta que eu dei sobre o Toybox. Eu baixei o binário. Aquele binário lá, você roda em qualquer distribuição. Isso, você vê vários programas assim, você simplesmente pega o binário, o mesmo binário que funciona em um, funciona no outro. O mesmo código fonte que você compila para um, você compila para o outro. Inclusive, eu já rodei binário de .deb em uma distribuição Red Hat e vice-versa, RPM em uma distribuição Debian. Ah, mas aí você tem um alien, o alien, seja a forma que você quiser chamar, que converte isso. Não, não tô falando de alien não, gente. Estou falando eu mesmo extrair o pacote .deb, extrair o binário lá de dentro, jogar dentro de um diretório barra bin ou barra usr barra bin de uma distribuição Red Hat e rodar o programa normalmente, sem o menor problema galera, binários do linux é tudo igual o que muda é o empacotamento que no empacotamento lá vai estar descrito dependências onde cada arquivo vai essas coisas, só tá certo, o linux até criticou isso né, porque você tem um ponto .deb pro debian, pro Ubuntu existe um deb, ponto .deb vamos dizer assim, genérico que vai funcionar tanto no Ubuntu no mint no debian o Google Chrome é um exemplo disso, o Skype é um exemplo disso. Mas aí você tem para versões diferentes, né? Para Debian 8 pro Debian 9 para o próximo que vai vir, para Ubuntu é a mesma coisa. Ponto RPM para o Red Hat. Ponto RPM para o Fedora. Ponto RPM para o Isso é um trabalho mesmo. E é por isso que estão surgindo pacotes como o Snap, Flatpak, que solucionam isso. Mesmo que você roda em um, você roda em um nos outros em versões diferentes. No Windows isso não fica muito longe, não, tá gente? Quando saiu o Windows 7, é, eu fui tentar instalar o clã Windows não funcionava. Eu tive que esperar sair a nova versão do, do clã Win para conseguir rodar. Que rodava até o Vista. o Windows XP e Windows Vista. No 7 já não rodava. Lançou a nova versão já funcionava em todos. Tem os, os porém também lá por baixo do Windows, tá galera? Não é tão simples assim não. Então assim, não se torna difícil desenvolver para Linux. A única coisa que vai ser difícil é um trabalhinho. É o empacotamento. Tá, isso aí não é um problemão assim não, os binários são todos iguais. Continuando lá, mas é claro que os programas comuns, como navegadores, já são desenvolvidos pensando no sistema operacional, então não há risco de bugs, o <risos> que, que tem a ver o bugs com disponibilizar que eu não entendi nada? Você pode até mesmo encontrar produtos semelhantes a todo o pacote Office feito especialmente para o pinguim. Deixa eu debater aqui, software de terceiro né, tipo parece que o rumo da conversa acabou mudando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, software de terceiro tem pra Linux, ué Firefox é, tem pra Linux Tem pra macOS, pra Windows também Google Chrome tem pra Linux Inclusive aqui no Software booting Do Ubuntu Mate Tá disponível também, até o Flash Inclusive Aí o que acontece, que começa todo mundo a falar Ah, mas não tem Adobe Premiere pra Linux Como se todo usuário de Windows usasse Adobe Premiere né? Sabe, um é uns argumentos fracos Tudo bem, tem disponível Pro sistema operacional, mas não é todo mundo que usa só que, e a Adobe, se ela desenvolver para Linux? Qual que vai ser o próximo argumento que eles vão utilizar? Aliás, Steam tem para Linux também, e tem muito jogo para Linux, hein? O LibreOffice não é do Linux. LibreOffice é da comunidade LibreOffice, que inclusive é um fork do antigo OpenOffice.org, que era desenvolvido pela Sun Microsystem, a mesma que faz a linguagem Java, o VirtualBox, e hoje pertence a Oracle. MySQL também era dela, hoje existe o MariaDB, Terceira parte, permita-se experimentar novas possibilidades. A experiência com Linux pode não ser tão impactante. Se usuários de Windows continuar com os mesmos hábitos praticados em um computador com Windows. A vantagem do sistema operacional de código aberto é explorar todas as possibilidades de conteúdo, aplicativos e recursos. Deixe o costume de lado e comece a explorar. Tudo bem, não incentivou, mas vamos lá debater um negócio. Galera, a curva de aprendizado de Windows... Para uma distribuição Linux com um ambiente gráfico diferente, não é tão difícil assim não. Tem um vídeo que eu mostrei aqui que a galera lá na Austrália saíram na rua, saíram falando assim: ah, esse é o novo Windows". Ninguém percebeu que era Linux. This is Windows 7. This is oh, the next Oh, is this is this the next one up? Yeah, I'm still learning Vista. They're going to try to <laughs> confuse people with something new. Yep, that's the uh, default desktop we've got there. Yeah. It's quite nice. Nice map up there. So, Skipper, I'll look after all you uh pics and stuff. Oh, great. Espera até que ele apareça, aí vamos. Oh, wow! Sim, ele tem os processadores de Word Processor que sempre tem. Sim, sim, isso parece bom. É um bom estilo. Sim, ele parece bom. Você joga um novo som, você tem a coisa que começa com o Album Art. Um... Eu fui buscar uma caixa d'água de mil litros quando teve aquela crise hidrográfica aqui em São Paulo. Na loja que eu comprei, o pessoal estava usando Fedora, eles nem sabiam que estava usando Fedora com um antigo Gnome. Tem uma loja de materiais esportivos no shopping do Tamboré em que lá eles usam Linux e o pessoal nem sabe. Então, assim, galera, tipo assim, esse negócio de falar de ah, se tornam hábitos difíceis, isso aí é balela. Porque, assim, do Windows XP para o Windows Vista mudou pra caramba, do Windows Vista para 7 também mudou, do Windows 7 para o 8 mudou pra caramba, do 8 para 10 mudou pra caramba, ninguém reclamou. Agora, quando se trata de Linux, ai não, é difícil de usar. Né? Office também é a mesma coisa Se você for acompanhando o Office do, da Microsoft Muda pra caramba Ninguém reclama né Quarta parte Prefira programas criados especificamente para Linux Por quê? Eu não posso usar de outros? Lógico que eu que posso Google Chrome por exemplo Não foi criado especificamente para Linux O LibreOffice também não Firefox também não Eu uso Não tem por que eu não usar Tem gente que realmente até acabou fazendo isso Tá galera Mas É... Não tem que ser específico para Linux. Você está cometendo um erro. Você mesmo está se oprimindo de não ter novas experiências. Isso aí não é liberdade. Quinta parte, não espere muitas atualizações. Estamos acostumados a ver nossos programas preferidos receber atualizações constantes. Como por trás do Linux não há muita comercialização, alguns programas podem acabar ficando para trás quando o assunto é atualização. Olha, é mais fácil você receber atualização no Linux do que no Windows. Durante o processo que eu estava estudando isso aqui, para poder fazer esse vídeo e de debater com vocês, eu fui lá, gravei até o Software que eu abri, clicando para poder receber atualizações, e eu recebi um monte. No outro dia, eu fui pelo terminal também, foi duas experiências diferentes, mandei atualizar e recebi atualizações também. Duas atualizações seguidas, de um dia para o outro. É... Eu não entendo de onde o pessoal tira que Linux não recebe atualizações. Os programas mesmo, o próprio Google Chrome recebe atualização com frequência na mesma velocidade que recebe para o Windows, recebe para o Linux. Firefox também. Na verdade ele vai para o Mac também. Então assim galera, eu achei esse artigo aqui bem fraco, bem ruim mesmo. Por partes eu não vou culpar uh, quem escreveu esse artigo. Por quê? Tem essa galerinha... Gnu mesmo, que parece um grupo de nacionalistas, ultranacionalistas, que até criticou o Jonathan porque o Jonathan falou que ele não é desenvolvedor e que Linux não necessariamente é para quem é da área de TI ou desenvolvedor. É tudo bem, cara, desenvolvedor também da área de TI. Eu tô falando assim, analista de sistema e desenvolvedor. Criticaram o Jonathan por isso. Aí que tá. O que, que adianta eu vir aqui criticar ela se essa própria comunidade Gnu, essas galerinhas de Gnu faz esse tipo de comentário, são eles que propagam esse tipo de informação tem que partir de nós também galera de Linux chamando a responsabilidade da galera que usa Linux, que gosta de Linux e que quer propagar Linux só que agora eu vou chamar a atenção também do Canaltech é, Canaltech, quando vocês forem escrever algum artigo não só de Linux, chama quem entende do assunto porque isso aqui não é de quem entende o assunto ou então faça o seguinte, chama um cara de RH eu conheço um cara de RH que entende de Linux bem, viu? Eu indico isso pra você. Então, assim, eu, inclusive eu vou passar a bola da vez pra você, Hiker. Quem não conhece o canal Hacker Linux, vai lá confere. Ah, ele é um profissional de TI. Não, ele é do Recursos Humanos e usa Linux. Tô passando a bola da vez para o Anselmo Hiker. Debateu o assunto se ele ainda não debateu. Beleza? isso aí, um abraço e... Falou!